Ah, e agora ficou bom nós nossa compizinha, mano. Na real, estamos. Just try not to, not to inching for two items and we are fine. Ah, eu gostei, hein, top laner. Tô confiante, tô confiante. Tô sentindo algo de vibe nesse game aqui. Os caras têm três AP, só fazer botinha de MR naqueles pique. Ai, ai, ai. quase ah, fui com cool, na né? errada, deram um dodge, velho era um dodge. Aquele jogo contra o Fake foi triste level 1. Nossa, mano. Nossa. A gente tem em vez de level 1 porque não, não viu. A gente tem em vez de level 1 quando eu voltei pro mid, filho. Tinha 3 x 000 e eu tinha 3 minions do, do cara. Aí eu peguei level 1, 1, o cara tava 3 já. Foi triste demais. Mas o jogo foi zaralho, mano. E eu já tava num ponto daquele dia que eu peguei um dia pra jogar, tipo, umas... 20 horas seguidas Eu tinha jogado 10 horas, dei uma pausa pra almoçar Eu tava umas 8 horas jogando, 7 horas jogando Mano, sério, eu tava fazendo cada coisa Aí eu parei de jogar, mano Eu falei, mano, chega Tô alastrando a solo que aqui, aqui já Vamos dormir, tá na hora E eu vou de Leblanc aqui, explodir todo mundo <risos> Cara, o cara pegou GP contra Jace, mano Underground, hein, mas confio Confio, confio meu o Mestre hoje, hoje vem, velho. Na real, hoje meia noite vem, né? Por enquanto, vamos pegar os pontinhos do do Grão Mestre aí, que falta um jogo só. Aí a gente faz o seguinte: se a gente ganhar, a gente para de jogar; se a gente perder, a gente continua. Live de um jogo só. Bom, hoje, hoje a música vai ser baixinha. Vamos focar no que é preciso aqui, que é no jogo, né? No som do ataque, do flash inimigo, das skills. E vamos lá, tryhard, hard, hein, velho. Seu jungle é o Clyde Dá ganho, velho, tô falando. Tem querer zicar, claro. Sem risadas e humoroso, sem risadas. Sem risadinha. O cara tá de Thunderlord, safadinho, hein. Ai, perdi o Minion. Primeira sangra já foi, já. Vamos nessa. Viegão aqui, meteu o gank level 2. Ah, quando o cara sabe quem campar é assim, né? Não tem outra. Meu parceiro Fleed aí. Tamo junto, mano. Hum, olha o dive top vindo. Tô sentindo o cheirinho de dive top. Boa, saiu do dive top. Tranquilo, tranquilo, mano. Vem rover pro top, o Graves. O GP tirou o cara ali vou dar base. Eita, pô, tem uma azar aqui, fudeu. Oh, Eita, Luciano, chegou naquele jeitão, hein? Soraquinha roubado demais, rapaziada. Soraquinha é roubado demais, velho. É alguém sozinho aqui, vocês estão ligados, né? Falei do Luciano ali, pô, pra dar uma moral pro cara, que ele também jogou, né? O cara tava ali na presença, mas Soraka que ela fez ali não tá escrito. Nossa, e olha o item da Zaya. a cura doideira. É o top, não sabe bem. Eu senti que essa matchup não era legal pra ele, mas pegou em cima do cara mesmo assim. Aí deram mole, hein. Deram mole e vão ser cobrados. I need farm. Vai lá, meu querido. Vai em casa. Vai me dar o blue ainda? Ah, não é possível, velho. Minha correntinha tá com delay? Parece, velho. Ai, morreu. Tadinho dele. Que isso, Clitter, morreu! Hum, aí alastrou. Não precisava, acho, vá. Sorry. Tá bem. Matou? Ah, ele tinha flashes. Tá de boa, tá de boa. Opa! Nice. Bissara flechou, tepou. Usou tudo que tinha direito, tá, tá nicezinho. Acho que isso aqui não vai dar legal, não, hein? O cara, chove one situation mesmo? Morreu. Soraka que tá level 4, mano? O que aí tá acontecendo aqui, gente? Quem que assaltou a XP dela? Guluzinha top naqueles piques Aqui no bot ela não faz mais nada, né? Peguei Luden Eco de Lourdes, tô forte, hein? Que é da Caqueta tá aqui, confesso, tá? Ai, barricadinha! Que gostoso! Da base, esse jogo aqui vai ter que ser Mercury? Porra, não queria fazer Mercury, chat. Eu vou meter a da, da botinha de CDR aqui, véi. Ah, mas você vai tomar Flash R da Lissandra e vai morrer. Sim. Acertou. double flash pra matar uma killzinha que não vai valer de nada. Será que foi o Orf, Foi o Orf, Fez o cara da GG. Tamo, Grom porra. Tamo, Grom É isso, rapaziada. A live vai ficando por aqui. Essa foi a live mais rápida do ano. Live de um, um jogo. Apenas pra gente garantir um jogo Mestre. Vamos ver se a gente conseguiu. Vou honrar meu mano. Meu mano Clit aqui, né? Daquela moral que o cara foi como? Ganco Ih, até travou o Clyde. Vamos ver. 560 mais 500. 578, estamos, aí pegamos o Gromestre. muito obrigado a todo mundo que acompanhou, rapaziada, boa noite pra vocês, e amanhã quando virar o dia aqui, 22 horas e 47, a gente se vê, falou. É o beijo, pô é o beijo, tô voltando galera, vocês acham? Não é possível, pô não é possível. Vocês acharam? Vocês acharam mesmo? Um joguinho embora? Estão tirando, né? Agora a missão é se manter no Gromestre até amanhã.